Meu nome é Anielise Campelo. Eu sou estudante do curso técnico subsequente é, em saneamento do IFPE Campus Recife e uma das vencedoras do prêmio Naide Teodósio com a redação Ser Mulher, Ser Homem, Ser Um, Ser Meio Ambiente. Na, na redação, é, eu trouxe um pouco sobre. A, o papel histórico da mulher, né, então, é, do início, né, quando a mulher tinha aquele papel doméstico, né, dentro de casa, e aí eu fiz essa relação com, no texto com o jardim, né, Para mostrar que, na verdade, onde a gente foi posta, a gente fez surgir grandes ideias, grandes movimentos, grandes pensamentos, e de dentro de casa, é, de onde a gente começou, a gente conseguiu ganhar o mundo e vem ganhando o mundo, então a gente tem figuras públicas, pessoas exemplares, mulheres que se destacaram né, e trouxeram grandes contribuições para a discussão, para a temática do meio ambiente. Então a gente tem desde a Rachel Carson, lá no, quando ela escreveu Primavera Silenciosa, né, discutindo a questão sobre o uso de, de substâncias químicas danosas ao meio ambiente, é, a, a as plantações, né? a agricultura, até a uma figura atual, contemporânea, que é a Greta. Né? Tão jovem, tão menina ainda, e já com tanta força, com tanto potencial. Foi nessa perspectiva que eu escrevi a redação, né? trazendo esses exemplos de mulheres que me inspiram, né? que estão contribuindo diretamente, aí, publicamente, com o meio ambiente e na vivência que eu tenho, que é de pesquisa, que é da parte de movimento socioambiental também. Eu era bolsista de extensão do Laboratório de Geotecnologias e Meio Ambiente, o LabGel, orientada pela professora Iona Rame. A gente parte desse princípio do, de onde a gente começou, de tantas mulheres que fizeram e fazem história, de onde a gente está agora e que a gente vem conquistando ao longo dos anos.